E aí galera, começando mais um vídeo Que eu mais, eu gravei pra vocês A gente tá indo hoje pra aquele túnelzinho Ali assombrado, que fica lá em Messias Tô pedalando aí, ó Com o Nandex Vlog, nosso amigo Fernando E é isso aí, já vai deixando seu like, se inscrevendo E ativando as notificações Fui! E é isso aí galera, a gente não sabe o que é que nos espera Por lá, né? Pedir a Deus aí que tudo Dê certo, essa pedalada O negócio lá é macabro, gente macabro mesmo, assustador. Mas vamos embora. Nosso amigo aí, o Fernando Andex. Tamo juntos, tamo junto. Vamos embora, vamos pedalar, né? Vamos embora. Bom, galera, vamos estar aqui dentro da nossa pedalada. Em alguns lugares, é, na proximidade do aeroporto. Mas... É, espero muito que a gente não encontre novidades, né? É, mas eu sei que o lugar que a gente tá indo é um lugar bastante perigoso devido a assaltos, mas a gente vai arriscando só nós dois mesmo porque aventura é isso né galera, aventura é arriscar o limite da nossa capacidade Né Alex? Vamos embora! Valeu! Achei um pedalzão aí, show de bola Bora Galera, a gente tá passando agora Aqui pelo aeroporto O aeroporto Zumbi dos Palmares Daqui a pouquinho a gente tá por lá Aqui a pista de pouso do aeroporto Vamos embora, vamos pedalando. chegando no túnel, já também tá bem pertinho. Ó. Há um climazinho bem agradável hoje, o Fernando lá atrás. Daqui a pouco a gente chegar lá, já está muito próximo, bem pertinho mesmo pelo dia, né? A noite tem condições de ir não. Chegamos! Chegamos, não tão assombrado túnel. Olha, galera, aqui é a entrada do túnel. Aqui a gente já vê muita coisa, o nosso amigo Fernando, tá vindo aí, Vamos lá, né? Vamos tentar de novo, nesse né? local é. assustador, né? Olha, já passou os caras. Tem um lugar suspeito. Mas e aí? Tenso? Vamos embora, né? É tenso. Dá medo. É. Quem não viu, cara Vamos lá? Vamos embora, vamos. vamos o motor já saiu ali, ó. Vamos embora. Rapaz, olha aqui é muito assustador. A gente tá fazendo isso por vocês aí pra o canal. Tô descendo na frente Eu não sei se o Fernando vai na frente Fernando vai Fica na minha retaguarda aqui Fica aqui do meu lado porque aqui é até pelo dia, meu amigo O negócio aqui é, é cabreiro véio. Vamos ver aqui Ver se tem alguém Vou descer aqui na frente Qualquer coisa eu piso Que eu tenho mais marcha Aqui tá de boa véio. Olha Aliando, já. Deixa fazer uma foto aqui para o card, como essa estrada é, é parada, Vira pra cá, vou pro aqui gravando, olha pra lá e para cá. Qual é a situação desse time? Vamos para o baixo dele. Chegamos no nosso que né? Até que a gente chegou pelo dia, né Fernando? A minha preocupação era chegar à noite, velho, aqui. Até para gente descer para o rio Lago, descer pela mata do louco. A galera, olha o eco. Agora vai começar. O uh! Uh! amigo aqui é assustador. Vamos até ali à frente e vamos voltar a gente chama atenção não Aí o ruim é de carro véio. Chama muito atenção e depois oxe a vamos. Poxa, gente vai montar lá, telinha até o Zina vamos ter mãe vamos embora Olha galera uma vez eu tava vindo aqui a gente viu algo por aqui nesse trecho como se fosse uma pessoa mas tô pessoal agora. Rapaz olha é. esses negocinhos aí. Ah assim. Aqui, ó, passaram. foi trilheiro. Pô. Aí gente vai sair lá embaixo. Vamos descendo, vamos descendo Não sei lá onde ele vai sair Agora se você quiser pegar a trilha toda A gente pega e sai dentro de Rio Largo Tem a manha? Primeira vez galera aqui ó. Aqui é lá atrás do cunho, ó. A gente tá vindo descendo aqui Mais à frente A gente já tá chegando perto da usina Olha o clima mesmo Olha o clima O clima aqui é frio É estranho Barulho aí dentro, forte. Tu viu? Eu vi, velho, lá dentro. Mas não sei nem o que é isso. Ficou olhando pro lado. Chegando na usina Corajoso, viu? Olha, a gente saiu, fez uma trilha a gente saiu aqui, ó Entrou aí, tem um banho lá embaixo É, mas é edalzinho Aqui tá de boa já, velho Galera, olha de onde a gente veio, ó Olha o breu Nesse trechinho aqui, eu vou tentar montar aqui o dedo, ó Olha A gente desceu, esses carros estão passando Vamos embora, vamos pisar agora vamos Fazer uma trilhinha agora O negócio é assustador aí, viu? Pra que a gente vai parar, Fernando aqui Vamos embora, não tem ninguém Onde deserto tá pega Ué, qual é a estrada Vamos embora, né? vamos embora Que vai ficar novo É, é, pô, a ponte Vamos lá Aqui é treino pro Trampo Vamos! esse percurso de trilha e entramos em Rio Largo, estamos passando aqui pela cidade de Rio Largo, ó. cidade bem histórica e a gente está aqui ó, vários prédios abandonados, mais um prédio abandonado galera, esse foi o, a primeira lenda que eu entrei aqui é um hospital Aqui funcionou a casa da Cruz Vermelha Aqui funcionou o Departamento de Saúde A Cruz Vermelha, o Hospital da Cruz Vermelha Funcionou uma maternidade, né? Mas tem muitos anos Gente, se vocês verem o é um estilo do prédio É antigo demais, é antigo pra caramba Pode pesquisar aí a história de Rio Largo Vai aparecer esse prédio aí, esse, rapaz! Essa lenda e até ali o nome é <risos> terror. É o negócio é terror aí mesmo, viu? é quando não é. é bem assustador mesmo. Aí galera, olha, olha a situação desse local aqui. Isso aqui dentro de Rio Largo. aqui é uma casa. Aqui ó, cheguei uma casa aqui. Aqui é uma fábrica de tecidos. Com certeza que tá aqui ó. O nome tecidos. Aqui tem também alguma coisa, tá bastante abandonado. Aqui hoje funciona a garagem da Veleiro, tá vendo aqui os ônibus? Aqui a garagem da Veleiro. E aqui, né, esse local aqui é abandonado, com esses prédios aqui, ó. Aqui o nosso amigo Fernando gravando também. E aqui logo à frente, tem esse negócio aqui, o hospital abandonado. Aqui é o cartório, aqui é o hospital abandonado. Aqui tem outro prédio, bem abandonado. Aqui é uma cidade repleta de lendas, de história. Para todo pedal tem que ter uma ladeira, né, Fernando? É, o Fernando essa aqui essa tá aqui. Do -porte. Boiada. <risos> Vamos subindo. Ladeira de Rio Largo aqui. Que essa paisagem muito bonita. Vamos embora. Galera, acabamos de subir a ladeira. Ó o Fernando aqui, ó. Acabamos Uou. de subir a ladeirinha. Tá morto, boiado. Só que não. É, mas... Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, se inscreve e é nóis. Fui!